Olha a maciez desse pão. Olha como fica maciozinho e olha por dentro. Bem sovadinho. Nem parece que a gente fez em casa. É uma delícia, gente. Vale a pena fazer. Nós vamos precisar para fazer esse pão, 5 gramas de fermento biológico. Eu pesei aqui 5 gramas porque eu, uso, eu compro o pacotão que vem cento e poucas gramas então eu pesei 5 gramas para quem não tiver balança eu vou usar essa colherinha aqui para nós medir quantas colherinhas tem aqui para você saber em quanto dá 5 gramas tá? aqui eu tenho dois ovos vou usar meia xícara de óleo sal açúcar farinha e uma medida dessas de potinho de requeijão que dá uma xícara Exatamente uma xícara que eu medi aqui no meu medidor. E uma xícara dá um copinho desses cheio de requeijão, tá? Eu vou usar de leite morno, que eu já coloquei ele pra, pra aquecer. Então é isso que a gente vai usar. Agora eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. Primeiro o fermento aqui pra agir, tá? Enquanto eu misturo os outros ingredientes. Então aqui. Nessa misturinha eu coloquei 3 colheres de chá de fermento biológico, que equivale a 5 gramas Exatamente 3 colheres 1 colher de açúcar E leite morno E eu vou deixar esse fermento agora agindo enquanto eu coloco, enquanto eu misturo os outros ingredientes Depois de tudo misturado Eu pego 500 gramas de farinha Tá? Aqui tem 500 gramas de farinha, meio quilo de farinha E coloco a mistura do liquidificador aqui E vou misturar E vou largar a massa aqui nessa farinha e vou ir sovando ela até desgrudar da mão. Ó. Já não tá grudando mais, ó. Ó, aqui já coloquei o pãozinho no forno. Cobri ele com um paninho limpinho, tá? E vou deixar ele descansando aqui até ele dobrar de volume, até ele dobrar de tamanho, tá? O forno tá desligado. Ele foi pré-aquecido a 90 graus por 10 minutos. Não pode ligar o forno agora, tá? Ele vai ficar aqui descansando até dobrar de tamanho Então deixa ele aí dormindo quietinho <risos> Então agora eu vou sovar esse pão de novo Vou sovar ele de novo E vou fazer as bolinhas para pôr na forma, tá? Tá? Depois de sovado eu vou separar esse pão em quatro partes Vou separar em quatro partes e aí eu já vou começar a modelar as bolinhas Eu pego uma das partes, enrolo E corto ela em porções pequenas para ir modelando as bolinhas Passo um pouquinho de farinha na mão e vou modelando a bolinha na mão, ó na minha forma, cabem 24 bolinhas deste tamanho. Eu não sei o tamanho exato da minha forma, mas é aquelas formas grandes, sabe? Aí eu vou... Pronto, aqui já terminei de modelar todas as bolinhas, ó, elas ficam assim, uma pertinho da outra, não coloco muito longe, porque como elas são pequenininhas, elas têm que grudar uma na outra. Aí coube 24 bolinhas na minha forma, tá? Agora eu vou colocar para crescer novamente. Aqui eu volto o pãozinho novamente pro forno para descansar. Aí ele, pra, quando ele dobrar de tamanho, eu ligo o forno novamente, tá? Então aqui eu deixo ele no forno desligado, pré-aquecido, para ele dobrar de volume. Quando eu for assar ele, eu vou assar 35 minutos, 275 graus, tá? Quando ele dobrar de volume, eu já ligo o forno para ele assar. Eu não consegui gravar é para vocês que meu celular descarregou na hora que eu coloquei ele para assar quando ele dobrou de volume, mas é aquilo ali mesmo. Deixei ele crescendo, ele dobrou de volume e eu só liguei 35 minutos a 275 graus. Aqui o nosso pãozinho já tá pronto. Aí aqui eu tenho uma agulha com açúcar, tá? Que eu vou. É uma caldinha que eu fiz, um pouquinho de água e açúcar. Aí eu vou usar esse pincelzinho aqui que eu uso só para pra... na cozinha mesmo. Que eu esterilizei ele e aí eu uso só na cozinha. Eu vou pegar, molhar o pincelzinho nessa caldinha. E vou ir passando no pão. Ó, vou pincelando ele. Vou pincelando ele. E aí eu tenho que fazer isso com ele ainda quente. Tá? E meio quilo de farinha deu toda essa forma. Essa daqui é a forma grande. Tá? Deu toda essa forma de pão, né? Passei muito forte ali, quebrei o pãozinho. Ó. E aí, eu vou fazer isso em todo o pãozinho, tá? Olha esse pãozinho, gente. Que lindo. Dá pra fazer até hambúrguerzinho. Com meio quilo de farinha deu toda essa forma de pão, né? Então, ele rende bastante. E além de render, é barato, né? Porque a gente usou o quê? Ovo, leite, farinha, fermento e açúcar. Praticamente foi isso. E olha...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 E fiquem com Deus.